nosso tema de hoje os 10 hábitos das pessoas bem-sucedidas os 10 hábitos das pessoas bem sucedidas nós vamos aprender o que é uma pessoa bem sucedida o que não é uma pessoa bem-sucedida claro os hábitos da pessoa bem-sucedida e dicas para você se tornar uma pessoa bem-sucedida tudo que você fizer na sua vida em todas as áreas anota aí a citação do tamer eu vou começar com uma dica do tamer como sempre faço é abre aspas autoconhecimento é o pré-requisito para uma vida feliz e bem-sucedida bom vamos lá queridão e queridona eu não estou aqui me arvorando de trazer uma verdade ok como sempre eu vou dizer a você o seguinte eu tô defendendo um modelo estou trazendo para você um modelo que é o um modelo que eu aplico nada que eu trago aos meus alunos nada que eu trago para minha audiência é, eu não tenho eu não experimentei eu não vivi ok eu não, eu não vou pegando coisa e trazendo frases de efeito eu trago para cá as coisas que eu vivi as coisas que eu experienciei que eu aplico na minha vida que eu acredito que pode não fazer sentido nenhum para você. Então você fica muito à vontade. É, eu, de novo, não é uma verdade, é um modelo que eu defendo e que acredito, com base em crenças que eu defendo, ok? E, de novo, são conceitos que eu ensino aos meus alunos, ensino aos meus filhos, e estou compartilhando com você aqui. Dito isto, vamos redefinir então o um conceito de pessoa bem-sucedida. Porque você vai ouvir por aí uma série de pessoas com outros conceitos do que seja isto. E do que não seja isso. Então, atenção. Eu, Tamer, não conheço ninguém, absolutamente ninguém. É, uma pessoa sequer fora do ambiente do autoconhecimento. Atenção! Eu, Tamer, não conheço ninguém, eu tenho 36 anos de jornada de autoconhecimento, que queridão, queridona. É, eu não conheço ninguém fora desse ambiente que não defina é, sucesso e felicidade, ambos, ou um ou outro, ou sucesso ou felicidade, ou ambos. É, a quantidade de dinheiro que a pessoa possui. Então, de novo, a fora um ambiente de autoconhecimento, todas as pessoas que eu conheço definem sucesso e felicidade, é, relacionam, associam sucesso e felicidade à quantidade de dinheiro que a pessoa tem, ou as duas coisas, né? É, então, vamos lá. Se dinheiro fosse sinônimo de felicidade e de sucesso, as pessoas ricas não se matavam, ok? Então, se liga nisso. Inclua-se nessa lista. É, pessoas de grande reconhecimento social então artistas empresários é, industriais etc etc então tamer o que é uma pessoa bem-sucedida na sua opinião segura a onda uma pessoa bem-sucedida é aquela que atingiu os seus objetivos de vida é, ou em determinada ou em determinada área da sua vida quando a pessoa atinge plenitude em todas as áreas da vida quando ela atinge sucesso em todas as áreas da vida, ela é, ela atingiu plenitude. Ela é uma pessoa plena. Agora há pessoas que atingem sucesso, que são bem-sucedidas apenas em determinada área da vida. Isso é perfeitamente possível e até comum. Então, por exemplo, há pessoas muito bem-sucedidas na área profissional da vida e mal-sucedidas, por exemplo, na área financeira ou na área familiar ou em todas as outras áreas, né? Então, de novo, é muito comum, é muito frequente o sujeito focar em uma área específica da sua vida e desassistir a outras. Então ele acaba se tornando bem sucedido ou bem sucedida nessa área e as outras ficam abandonadas. Por isso que quando o sujeito começa a estudar conosco, quando o sujeito entra no processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento conosco, a primeira coisa que ele aprende é equilibrar, né, todas as áreas da vida dele. Então ele vai entendendo, identificando quais são as áreas, identificando quais são mais importantes para ele. E como ele pode e deve equilibrar isso, ok? Plenitude é, de novo, você atingir completude, né? Você se realizar em todas as áreas da sua vida. Então, isso precisa estar equilibrado. Então, para mim, de novo, uma pessoa, para uma pessoa ser bem-sucedida, ser considerada uma pessoa bem-sucedida, ela precisa ser plena em todas as áreas da sua vida. E mais do que ser plena, atenção, queridão e queridona, manter a plenitude, ok? Manter o estado de plenitude. Que nem sucesso é né? fez sucesso. Que ele não é mole agora. Vai manter o sucesso? É que eu quero ver. Se você não tiver qualidade, você não mantém. Então você precisa da mesma forma no autoconhecimento. Se você não tem qualidade, você não mantém o estado de plenitude. Ok, então isso é importante. Então vamos aos 10 hábitos das pessoas bem-sucedidas. Vamos lá: sair da cama às 5 da manhã, tomar banho numa banheira forrada com pedras de gelo. No FEP, aliás, você, queridão, que gosta de sair na mão, você está enrolado. Isso aí são os hábitos do sucesso, segundo os co-coaches ok? É, é uma brincadeira. Vamos lá. primeiro lugar, a pessoa bem-sucedida é autorresponsável. Ela assume a responsabilidade pela sua vida. Claro, queridão e queridona, que nós vivemos numa sociedade machista, patriarcal, racista, homofóbica, desigual e o cacete a quatro. Mas a pessoa bem-sucedida não se vitimiza. Ela assume a responsabilidade porque ela sabe que se alguém verdadeiramente capaz de fazer algo pela vida dela, é ela mesma. Então, de novo... Apesar das circunstâncias, apesar de estarmos num contexto bastante desafiador, porque o Brasil é um país subdesenvolvido, o Brasil é um país do terceiro mundo, o Brasil tem problemas sérios, é, sobretudo num momento como esse de pandemia, porque o Brasil já não funciona em situações normais, bicho, imagina uma, numa situação de exceção como essa. É fudevo de caçar não tem outro, outro caminho. Mas a pessoa autorresponsável assume para si o comando da sua vida assume para si a responsabilidade ela não fica culpando os outros então a pessoa bem-sucedida frente a um problema frente a um problema entre aspas né eu tô usando esse nome para ficar didático para galera que tá chegando aí mas é uma palavra que eu não, não costumo utilizar então a pessoa bem-sucedida frente a um problema primeira pergunta que ela se faz a primeira coisa que ela diz para si próprio o que que eu posso fazer para sair dessa o que que eu posso fazer para sair dessa situação e ou contornar essa situação. Essa é a pergunta que o sujeito bem-sucedido se faz, que a pessoa bem-sucedida se faz. Em contrapartida, a pessoa mal-sucedida está sempre responsabilizando alguém. Então, o problema hoje é do Bolsonaro, antigamente era do Lula, do Lula não, do Temer, da Dilma, do Lula, tem sempre um responsável, morou? Ou é o Rico, esse moço aí, como é que é o prefeito aqui? Marcelo Crivella. Porque o problema é que ele é crente, ele é, ele é bispo, ele é da Universal. Enfim, quando o cara não tem ninguém no mundo para responsabilizar, ele, ele responsabiliza o diabo, nem que seja o diabo. Né? Ou Deus está provando, ou o diabo está tentando, mas ele não é absolutamente responsável. Ele não quer assumir essa responsabilidade. Porque quando a gente assume essa responsabilidade, queridão e queridona, a gente tem que dar contas à nossa consciência. Essa é que é a parada. Você é responsável, então você tem que, você tem, você tem que dar conta a sua consciência. Responsabilizar os outros é mais fácil. Segundo o hábito, a pessoa bem-sucedida é grata. Mas não é aquela história de gratidão. Escreveu no não leu? Vai chover. Gratidão. Não é da boca para fora, mano. Queridão, queridão. Falar gratidão até eu falo. Eu só não consigo ser tão fofinho como a galera. Gratidão eu não consigo. Não, não, não é a minha praia. Mas eu posso falar gratidão para vocês. Eu, se você ficar agradado ou agradado, eu falo. Não é isso. É gratidão de fato. Dica do Tami. É, a, a ingratidão denota o caráter moral e espiritual da pessoa porque que, que é, a pessoa grata é bem-sucedida e ou vice-versa aí você não sabe quem veio primeiro seu se ou você se é a galinha porque focar naquilo que me é bom queridão queridona, focar nas coisas pelas quais eu posso ser grato volta o meu olhar para as coisas boas da vida isso faz de mim uma pessoa mais equilibrada isso faz de mim uma pessoa mais resolvida emocionalmente pelo simples fato de que o meu olhar é voltado para as coisas que sobejam que sobram na minha vida e não as que faltam então porra, eu não tenho dinheiro aqui okay, porra mas eu tenho sei lá eu tenho uma casa para morar eu tenho uma família aí você vai listando cara você vai olhando para as coisas pelas quais você pode e deve ser grato e deve ser grata, isso é uma característica da pessoa. A pessoa o sujeito fica reclamando da vida, o sujeito que fica é, se lamuriando, né? Tem gente que reclama até de dinheiro novo que é ruim de contar, bicho. É uma coisa insuportável. Isso é pensar positivo. Tem um careca aí famoso que diz que pensar positivo é inútil. Né? <risos> ele provavelmente não sabe o que é pensar positivo, ou ele tem um conceito diferente. Então eu vou redefinir o conceito de pensar positivo. É claro que a minha mãe morreu, não vou dizer, ah, que legal, minha mãe morreu. O que é, que é positivo? Ah, minha mãe morreu. Não é isso. Pensar positivo é voltar ou se olhar para a solução ao invés de voltar a olhar para o problema. É muito diferente pensar positivo eu vou olhar para aquilo por qual você pode ser grato na sua vida ao invés de ficar olhando para as merdas da sua vida porque desafios todos temos inclusive eu que não, que não inclusive eu todo dia eu tenho que dar uma rebolada eu tenho que dar uma escapulida daqui para ali o bicho não me pegava e eu tô em pé tô firme Ok então a vida é feita de altos e baixos a vida é onde um, é um desafio constante porque sem esse desafio que é a vida a gente não cresce a gente não eu, eu não acredito no sofrimento como necessidade para a nossa evolução Ok eu não, eu não acredito nisso embora o sofrimento como qualquer outra experiência humana funciona para ensinar alguma coisa para gente se a gente tivesse a olhar eu não acredito que você precisa sofrer para aprender mas mas há em todas as coisas um aprendizado inclusive nas coisas que não são legais no sofrimento né então pensar positivo não é só é, é, bom não cara é necessário é, é imprescindível é fundamental experimenta pensar negativo para pensar negativo você vai ter que olhar para o negativo aí quando você olha para o negativo você fica feliz ou fica mal você fica equilibrado ou desequilibrado emocionalmente Porra, é uma questão de melequência aí o cara me dizer que pensou positivo no alto da, sei lá, porra, da fama, de pensar positivo. Eu vou pensar negativo? Vou olhar pra merda da minha vida? as merdas que existem na minha e na sua? Pouco inteligente isso. Então, pessoas mal-sucedidas vivem reclamando da vida. Reclamam de tudo. Reclamam das circunstâncias. Reclamam da, da, reclamam da de tudo. Da casa que mora. Daqui a pouco não tá morando um outro tá reclamando. Muito bem. Uma pessoa, terceira dica, terceiro hábito da pessoa bem-sucedida. Ela não se compara às outras pessoas. Ela não se compara com ninguém para o bem ou para o mal queridão e queridona você é você você é uma criatura com uma história única com uma visão única com uma missão única você é uma peça única dentro da, do tabuleiro da vida não puzzle como é que chama aquela merda quebra-cabeça não quebra-cabeça não há peça igual a outra as peças são diferentes e de igual importância então, eu não posso me comparar com aquela peça que é mais bonitinha, porque eu acho que é mais bonitinha. Eu... Porra. Então, a pessoa bem-sucedida não se compara. A referência não está fora. A referência é ela. Sabe, bicho? Então, a busca do cara, do homem e da mulher bem-sucedidos, elevar os seus padrões. É buscar diariamente a sua melhor versão. É dar o seu melhor, é encontrar... Enfim, eu vou dando outra dicas. O que, que a pessoa mal sucedida faz? Ela se incomoda com a vida dos outros. Ela pode estar tá ganhando muito bem, mas ela se incomoda com quanto o outro está ganhando. Ela não está satisfeita com quanto ela ganha. Ela quer saber o quanto o outro está ganhando. Então ela, ela se incomoda com o outro, ela se incomoda com o fato do outro existir. Então ela quer o lugar do outro, ela quer a vida do outro, ela quer ser o outro. Então para de viver a sombra dos outros, queridão e queridona. Para com essa porra. Viva a sua história, viva a sua vida. Viva a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Você tem uma história para construir. Enquanto você está olhando a história do outro, você não está construindo a sua. Ou que está tá desconstruindo a sua. Quarto hábito, uma pessoa bem-sucedida não fala mal das outras pessoas. Por que, Tamir? Porque ela não se compara, se ela não se compara, ela não julga. De novo, se ela não se compara, a referência é ela. A minha referência de mundo sou eu, então eu vou jogar o outro com base na minha referência? Não tem sentido. Dica do Tamir: mentes grandes discutem ideias, mentes medianas discutem eventos, mentes pequenas discutem pessoas, esta dica é anônima, é de um anônimo, quinto hábito, a pessoa bem sucedida tem um propósito em tudo quanto faz, e este propósito não é o dinheiro, o dinheiro é foco daqueles que sobrevivem, e tem gente, e, e a maioria, anota ali, a maioria das pessoas apenas sobrevive, com mais ou com menos, mas a imensa maioria do, de pessoas do mundo é composta de sobreviventes sobreviventes com a conta bancária recheada para cinco gerações sobrevivente tem uma galera aí aí eu já escutei coisa do tipo é me paga mais que eu agrego mais eu nunca escutei de colaborador meu uma coisa dessa mas eu tô cansado de escutar de alunos que são empresários né que tem empresas que tem funcionário para cacete Chama o funcionário que é novo, cara, que às vezes tem tá em período de experiência, diz queridão: olha só, você tem potencial, a gente quer investir em você. Aí o cara diz, aí o cara diz assim, ah, tudo bem, me paga mais que eu faço mais. É a deturpação da lógica, porque a lógica é você ganha pelo valor que você agrega, meu filho, não é o contrário. Eu não ganho primeiro para agregar depois, eu primeiro agrego. Essa é a lógica, É o sujeito subverteu a lógica. Então, Tamer, qual é o propósito da pessoa bem-sucedida? Anota aí, servir os outros. Se você acha que ser bem sucedido é você ser servido, você está fodido que ele não. Por isso que a pessoa bem sucedida não tem má vontade, ela está sempre disponível para os outros. E o mal sucedido faz as coisas na má vontade, ele é contratado, ele está recebendo para fazer, faz parte das, atribui... das atribuições dele e ele fica puto se você pedir ele para fazer alguma coisa. Se você pedir que ele entregue o que compete a ele entregar, o que está dentro das atribuições daquele sujeito, ele já não entrega, já fica puto de entregar. Porque ele está preocupado com dinheiro, ele é um sobrevivente, ele está na luta pela vida. Ele não entendeu que a vida, ele não entendeu que a vida é mais do que lutar por cabeça de peixe. Ele não entendeu que é preciso mais e que é possível mais da vida que não apenas o dinheiro. Então, cara, por exemplo, o meu caso, eu, eu, eu idealizo um treinamento. Vou montar um treinamento, ok, vou sentar o rabicó aqui para montar um treinamento. Eu tenho dois objetivos, né? ou eu monto um treinamento para ganhar dinheiro, ou eu monto um treinamento para ajudar as pessoas para trazer um benefício para as pessoas. Dependendo do benefício que eu quero trazer, o treinamento é de um jeito ou é de outro. Óbvio. Então eu vou montar um treinamento com o objetivo de ajudar as pessoas, por exemplo, a serem é, plenas em todas as áreas da vida. Esse, esse, esse, esse treinamento tem um conteúdo, tem um formato. Eu vou montar um treinamento para ajudar as pessoas a desenvolver habilidade de comunicação. É outro treinamento, um outro formato, um outro conteúdo. Ou eu faço simplesmente qualquer coisa para ganhar dinheiro. Se o propósito é ajudar as pessoas, queridão e queridona, eu serei bem remunerado por isso, porque se eu não acreditar nisso, cara, se eu tô. Agre... Porra, se um artista que agrega um valor fudido é bem remunerado pelo que faz, por que, que eu não vou ser bem remunerado no que eu faço? Porque eu sou artista naquilo que faço, eu e todo profissional competente no que faz. Aí né? eu não sei pegar o um microfone e cantar para reunir 3 milhões de pessoas não estar, mas porra, eu sei dar o meu recado naquilo que me compete fazer. O que eu preciso fazer, claro, as pessoas precisam perceber o meu valor, né? Elas precisam perceber a valor naquilo que eu faço, isso é uma competência que cabe a mim não cabe a elas né cabe a mim mostrar para elas o valor que o valor do meu trabalho mas isso é uma outra parada se as pessoas virem valor no que você faz é você vai ser remunerado e bem remunerado porra dica do tamer do tamer não citação anotei a situação de privilégio é servir não ser servido então privilégio na vida cara tá em servir não sem ser não em ser servido esta frase é de Sikiru salami o meu babá King Ok então se liga sexto hábito de uma pessoa bem-sucedida ela utiliza o conhecimento como forma de evolução como forma de crescimento como forma do seu crescimento pessoal uma pessoa bem-sucedida utiliza tudo para crescer e avançar na vida a pessoa bem-sucedida entende que o conhecimento é uma das formas de manifestação do amor e ela aproveita o conhecimento para evoluir, para crescer, para avançar na vida. E qual é, Tamer, qual é a forma mais eficaz, mais eficiente de se adquirir, de se obter conhecimento? A melhor maneira que eu conheço é através dos livros. Eu não conheço outro. É claro que eu adquiro conhecimento com a experiência dos que foram, claro. É claro que eu adquiro conhecimento no simples fato de observar a vida, claro. Claro. Agora, pode até ser que o conhecimento que você busca não esteja na academia. Né? Não estou falando que você tem que fazer faculdade, duas, três, pós-graduação. Não é isso, ok? Mas você precisa ser uma pessoa aculturada, porque a cultura vai te dar recurso. Uma pessoa bem-sucedida é autorresponsável, número um. É grata, número dois. Não se compara com os outros, número três. Não fala mal dos outros, número quatro. É... Número 5, tem um propósito em tudo. E número 6, ela é uma pessoa aculturada. Ela, bus ela busca cultura, ela se acultura. Sétimo hábito. Uma pessoa bem-sucedida tem metas para todas as áreas da vida dela. Ela sabe aonde quer chegar. Ela tem uma visão clara de futuro. E, portanto, ela tem metas em todas as áreas da vida dela. Por que, Tami? Porra, para ela ser realizada, para ela se realizar, para ela ter plenitude em todas as áreas da vida, querido, não, querido, não. É isso que acontece. Para que a pessoa seja é, bem sucedida e ter metas, se liga, ter metas ajuda a controlar o foco, ajuda a, a colocar concentração na sua ação, ajuda você a definir a sua estratégia. Então ter metas é muito importante, ok? Porque ela clareia o seu caminho, ela clareia o caminho que você vai andar. Então, de novo, em todas as áreas, porque eu preciso, né? Espera-se ser pleno. Para ser pleno, é pleno em geral, né? Senão não é pleno, senão tá faltando. Contra-exemplo: uma pessoa mal. Qual é a filosofia de vida do sujeito mal sucedido? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Filosofia de botequim, né? Filosofia que alguém tirou da bunda e resolveu falar isso e o Brasil comprou como filosofia de vida. O Brasil comprou essa ideia como filosofia de vida. Oitavo hábito. Ai, Jesus Cristo. A pessoa bem sucedida é disciplinada, significa que ela tem foco, significa que ela é consistente, que ela é focada e consistente, por isso que ter metas é indispensável, é condição sine qua non, porque se eu não tenho meta, eu não sei para onde vou, se eu não sei para onde vou, eu não tenho foco, se eu não tenho foco, para que disciplina? Mas não é disciplina de acordar às 5 horas da manhã todo dia, por que, que eu tô acordando às 5 horas da manhã? É porque porra tem que ter um sentido. Eu conheço uma galera aí que acorda porque faz sentido, né? A vida dela tá projetada, o estilo de vida dela tá projetado. Ok, porra. E é preciso consistência. Uma pessoa bem sucedida tem consistência naquilo. Você imagina, vamos falar de vida profissional, você imagina um candango que hoje é fotógrafo, daqui a seis meses ele é cozinheiro, daqui a um ano ele é cabeleireiro, aí daqui a um ano ele é motorista de Uber, que consistência tem uma pessoa dessa? Então você precisa ter ter consistência. Para ter consistência, tem que ter clareza. Para ter clareza, tem que ter meta. Nono hábito. Fazer, atenção, fazer boas conexões. Eu disse boas conexões. Eu disse conexões de qualidade. Isto inclui, inclusive, aumento, como dizem os portugueses, meus irmãos. Eu tenho um, um aluno queridíssimo, meu irmão, que é portuga, Jorge Portuga. Não sei se está aí. Então, inclusive, aumento, significa você saber com quem vai ou não se relacionar. De novo, eu não estou dizendo que tem gente melhor do que do que eu, do que eu sou melhor do que o outro, que o outro é melhor do que o outro. Eu estou dizendo que as pessoas são diferentes e eu vou me relacionar com pessoas que tem a ver com o meu estado de consciência, só isso. Então a pessoa bem sucedida, ela sabe com quem ela anda. Ela não vai andar com candango que só vê o lado negro das coisas. Ela pode até amar uma pessoa dessa, eu amo muito. Mas como é que eu vou andar com um sujeito que reclama o tempo todo? Como é que eu vou andar o tempo todo com alguém que vive praguejando? Como é que eu vou andar o tempo todo com alguém que tá falando mal do outro? Como é que eu vou andar com uma pessoa? Como é que eu vou me relacionar com uma pessoa que só desagrega? A gente já falou, enfim. O que é que significa isso, Tamer? Número um, que essa pessoa é apaixonada por gente, ela gosta de gente. Número dois, ela sabe se comunicar ela sabe se relacionar bem ela domina a técnica porque tem técnica comunicação tem técnica a comunicação prescinde o relacionamento para que haja relacionamento tem que haver comunicação se você não sabe se comunicar ou você tem um relacionamento capenga ou você não tem relacionamento. então a pessoa bem sucedida ela domina a arte da comunicação é Por que, que isso é importante também porque que conectar com as pessoas é importante porque a conexão junto com o amor está no topo da pirâmide das necessidades emocionais humanas. A conexão está no topo das necessidades emocionais humanas. Há uma pesquisa importante que já é feita há 80 anos em Harvard sobre felicidade e longevidade. As pessoas mais felizes e longevas do mundo são pessoas com boas conexões. E o, e o, e o sujeito mal sucedido? Qual é o padrão? Ou ele é antissocial? Ou você faz parte do bando. Porque você imagina um sujeito que é antissocial, imagina um sujeito que reclama pra caralho da vida, imagina um sujeito que tem foco no negativo, imagina um sujeito que critica os outros, amaldiçoa os outros. Era eu. Era eu, pode crer. Vocês não imaginam, cara, a diferença que há entre a besta que eu era e a besta que eu me tornei. Eu ainda sou uma besta, mas sou uma besta melhor. Atenção, a pessoa mal sucedida, ela, ela, ela, ela anda no bando, ela faz parte do bando. É, a minha, é o mindset. Mindset. Os cocôtes gostam disso, não. Décimo hábito da pessoa bem-sucedida, ela está aberta ao novo, ela está aberta a novas possibilidades. Ela está aberta às pessoas, quaisquer que sejam. Por que, Tamer? Porque o propósito da pessoa bem-sucedida é servir. Ela é, um, ela, ela é um servidor ou uma servidora. A pessoa bem-sucedida é um servidor ou uma servidora. Então ela está aberta ao novo, ela está aberta às pessoas, ela está aberta... Por que isso é importante, Tamer? Porque isso te dá flexibilidade mental, queridão, queridão. Quando eu estou aberto ao novo, eu tenho flexibilidade mental. Não há evolução, não há crescimento, não há como você caminhar na vida sem ter a flexibilidade mental para né, contornar as situações, para encontrar uma alternativa melhor, para encontrar um caminho melhor. Por, por aqui não está dando, eu não vou reclamar desse caminho aqui que não está dando. Por aqui não tá dando, beleza, tem outro, esquece o caminho que não tá dando, foca no que dá, caralho. Volta a olhar para cá, é assim que funciona. Mas eu tenho que ter flexibilidade, é porque se eu só olho aqui, bicho, aí eu entro num estado, eu já fico puto, eu já fico na desequilibrado emocionalmente e continuo ferrado. Então eu tenho que olhar para onde tem solução. E isso a gente faz com flexibilidade mental. Qual é o contra-exemplo disso? O que, que uma pessoa mal-sucedida faz? Eu cresci assim, eu nasci assim, eu sou mesmo assim você sempre assim. Então se fode assim. O toque toque tem uma parada que eu acho muito legal, que é o seguinte, eu posso responder as dúvidas em vídeo. Aí, porra, a galera pergunta e eu respondo, né? Aí tem sempre um sujeito, teve um cara que falou outro dia, eu falei, cara, é, as pessoas colhem o que plantam, ok? Eu acredito nisso, eu acredito que... Na lei da física, que toda ação provoca uma reação igual e em sentido contrário. Então, se eu faço mal para alguém, isso vai voltar de alguma maneira. Eu não quero nem saber como, mas vai voltar. Aí o cara falou, você tem como provar? Porque tem sempre do conta, né? Prova, ausência de evidência não é, não é evidência de ausência. Para começar, e segundo, que eu não tenho que te convencer de nada. Você é você que precisa se convencer com as suas experiências e com a sua inteligência. Quer dizer, tem sempre alguém que não, não quer mudar, que está plantado naquele, naquele modelo, sabe? Que é o um modelo limitante. Você quer lançar luz sobre o candango, o candango não está aberto. Ele não está aberto. Então, não tem o que fazer. Tamer, como é que eu faço para me tornar uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da minha vida? Você precisa reunir esses princípios. E como é que você faz? Do que, que você precisa para reunir esses princípios? Autoconhecimento e autodesenvolvimento. Por que, Tamer? Porque quem não se conhece não consegue porra nenhuma, ok? Se o conhecimento é um, é, um, é um dos hábitos, né? Se o sujeito usa o conhecimento para crescer e evoluir, qual é o principal conhecimento que ele vai usar? O dele, porra! De si próprio. Então, primeiro, eu, eu, eu tenho o autoconhecimento, que é o conhecimento de mim mesmo. Depois, eu tenho alto autodesenvolvimento, que é o conhecimento das habilidades mentais e, consequentemente, comportamentais para fazer aquilo acontecer, para desenvolver aquelas habilidades. Ah, Tamer, e não pode ser assim é, só numa área da vida? Quer dizer, ó, se a pergunta é pode, a resposta sempre é pode. Depois você se fode. Queridão, queridona, claro que não. Porque para você ser pleno, a vida é composta de cinco áreas, que eu não vou citar aqui agora. Se ela fosse para você ser pleno numa só, não tinham cinco, tinha uma. A, a sua roda da vida, né, a, a, a, as áreas da vida são é, representadas numa, numa coisa que a gente chama de roda da vida. Se você só tem uma parte da roda completa, a tua roda está capendo, filho. Então o carro não vai chegar daqui na esquina, a carroça não chega daqui na esquina. Isso significa que se eu não tenho, se qualquer área da minha vida não está plena, não está completa, eu sou uma pessoa incompleta. Ponto, é simples assim. Então, de novo, se fosse para você só ter é, plenitude, não é? realização, sucesso na área profissional, você não precisava casar, não precisava ter filho, não, é? não precisava ganhar dinheiro, porra nenhuma. Dica do Tamer, todas as pessoas reúnem ou podem vir a reunir. Todas as condições necessárias ao sucesso, à felicidade e à plenitude. Então nós estamos aprendendo, já aprendemos o que é uma pessoa bem-sucedida, o que não é uma pessoa bem-sucedida, os 10 hábitos da pessoa bem-sucedida e dicas de como me tornar uma pessoa bem-sucedida. Nesse mundo de hoje, a comparação com o outro é muito comum, especialmente no mundo virtual, né? É, as pessoas vivem uma vida, uma vida de mentira, né, bicho? Porra, as pessoas vivem um absurdo, que para mim é um absurdo, de viver à sombra das outras... O cara constrói uma carreira à sombra de outro profissional. Imagina o que esse jeito não faz na vida pessoal dele. Imagina você olhar para mim, as pessoas que me conhecem, olha para mim e não me veem, vem outra coisa. Vem outro treinador aí, sei lá. É, só falta me botar o um nome. Imagina se eu resolvo ficar parecido com o canal porque ele é mais, mais famoso do que eu. Porque é famoso não sou. Aí fudeu, né? Imagina se eu resolvo virar o carnal. Eu acredito muito em um destino. Eu também, querido, Ana. Embora a gente tenha que ver qual é o conceito de destino, ok? Tem que se ligar nisso aí. Conceito é uma, é uma merda, né? Porque, enfim, a gente, cada um tem o seu. Independentemente da luta para vencer na vida, a sorte conta muito. Você não acha? Queridona, eu não acho, sabe por quê? Eu não acho nada. Ou eu falo do que sei, ou eu falo do que não sei. Número um. Número dois. Sorte ou azar, para mim, são crenças. E crença a gente escolhe então para mim é, não existe sorte nesse conceito que a galera coloca para mim existe obstinação foco disciplina força de trabalho propósito de vida propósito daquilo que eu faço e aí cara as coisas vão é, é, é, é caminhar né concorrer para o meu sucesso para minha felicidade para minha plenitude para minha autorrealização então quando eu digo que eu atingi plenitude em todas as áreas da vida eu não fiquei com o rabicó sentado é, esperando, né? Eu, eu fui no movimento. No um movimento. Né? No ritmo, mas fui no movimento. Como eu vejo você fazer o seu, né? Eu vejo você no movimento. Embora a gente se, se, tenha se visto uma vez pessoalmente, numa palestra que eu fui assistir, você foi lá prestigiar, que eu fiquei muito agradecido, muito agradado e muito gostado. Mas eu vejo o um movimento, né? Uma pessoa que tá. É, caminhando o caminho. Então, quem tá caminhando o caminho não é sorte, cara. É. cavuca. O cara tá cavucando. Plenitude, ser bem-sucedido na sua visão se relaciona com a missão? Bem-sucedido é a pessoa que é plena em todas as áreas da vida. O que quer que ela entenda como... Qualquer que seja o conceito que ela tem de sucesso. Então, se o meu conceito de sucesso é ter uma casinha branca com varanda, com um quintal de... de mata como é que é? Com um quintal e uma janela para ver o sol nascer, está tudo certo. Então, é, é você conquistar essas... essas circunstâncias eu eu sou uma pessoa plena porque eu atingi tudo que eu precisava né cara? tudo que eu desejava tudo que eu e a vida foi me dando eu nem sabia que precisava daquilo. até as coisas que eu buscava e que eu não sabia eu encontrei então eu posso só posso ser grato, cara eu não posso porra Deus me livre como parar de murmurar de murmurar também era prestar atenção é um hábito eu tô falando sério eu era um sujeito que só reclamava eu reclamava de tudo eu só vi o problema das coisas o defeito das coisas é, eu era eu sou bastante crítico não era não eu sou né então eu, eu sempre fui muito rigoroso, a minha régua era muito rigorosa, né? E aí eu comecei a prestar atenção, eu comecei a prestar atenção, falei, cara, não reclamo mais, não julgo mais ninguém, não, não falo mais de ninguém. Eu comecei a prestar atenção, e me, me, me, me disciplinei nesse sentido, levou um tempo e foi rápido a assim, viu tá? Não demorou, não. Não demorou 30 dias para eu mudar o padrão, acredito se você quiser. Não tô dizendo que com 30 dias você vai mudar o seu, né? Mas no meu caso não durou nem 30 dias. E não é porque eu sou melhor do que você não, tá? é porque eu... Queria muito, eu entendi que aquilo era importante, entendeu? Que aquilo, porra, não tem sentido fazer o que eu faço, pregar o que eu prego e eu ficar jogando os outros na cara. Até porque é pouco inteligente, me ajuda pouco. Ou ficar murmurando, né? Murmurando, murmurando. Comecei a. Queridona, eu agradeço todos os dias. É, entre tantas coisas, quando eu me deito para dormir, eu agradeço o simples fato, que não é simples, é bastante complexo, de ter onde um deitar a minha cabeça confortavelmente. Aqui faz um frio do caralho, queridona. Então eu fico imaginando as pessoas que não têm onde deitar a cabeça, não tem com que se agasalhar, não tem. Então simples fato de eu ter ali onde, onde me deitar, sabe? E onde me acolher, já pra mim, se fosse só isso, já tava, tava bom demais. Então começa a voltar o foco para as coisas que são boas na sua vida, pra, as coisas que te fazem bem. Pega um caderno, pega um, um, um sei lá, um bloco um, e anota todas as coisas por quais você pode ser grata, né? Talvez por ter seus pais vivos. Eu estou supondo, não sei nem sei isso. Por ter um trabalho, por ter como, como se manter, enfim, não sei. Né, pelos amigos que tem, irmã, irmãos, enfim, pela família, não sei. Eu tenho certeza que há muito mais razões para agradecer, eu e qualquer pessoa, inclusive você, do que murmurar e reclamar. Outra dica do Tamer. A pobreza é, antes de tudo, um estado de espírito. Ponto. Repetindo. Dica do Tamer, essa é minha, por causa de que fui eu mesmo que escrevi. Por causa que fui eu mesmo que... A pobreza é, antes de tudo, um estado de espírito. Então use e abuse das dicas do Tamer, mas por favor, dê aí os créditos, ok, queridão e queridona? Porque tem uma rapaziada aí que costuma pegar as minhas frases, botar num template com o tipo, rostinho deles e tal. E aí eu fico muito desagradado, porque quando você cita a fonte, você me ajuda a atingir mais pessoas. Eu quero de novo agradecer é, muitíssimo a você, queridão e queridona, que me apoiam, é, compartilhando os meus conteúdos e me marcando. Eu saúdo o Senhor e agradeço muito a você, porque assim você me ajuda a realizar a minha missão e atingir outros corações e mentes com a minha mensagem, com a minha fala. Desejo muito axé na sua vida, na vida de todos vocês. Então, vamos lá? Salve Jesus, salve a luz, salve a força e salve a fé. Valeu! Grande abraço!